Bom dia, gente! Bom dia! Bom dia, vida. Bom dia! Antes é. de começar a falar, eu acho que é um dia importante na vida da gente é o um aniversário da gente. E hoje o meu presidente está aqui, vamos tentar dar parabéns para ele. Ele está fazendo 30 anos. Parabéns pra você! Essa... com carinho, as primeiras primeiros pessoas poder poder te cumprimentar pelo seu interessado. Agradecer também, aqui ao o vice-prefeito Léo, que também me recebeu é, também, a última vinda minha aqui, apesar de o prefeito, porque eu me recebeu aqui não, porque toda vez que eu vou fingir que um dia de nem nada não, nem nada não. Mas com muito carinho, Léo, você sempre representou de uma forma muito positiva, muito, muito leal, a gente vê essa parceria, uma parceria do PSDB com o PMDB, é um pouco diferente, mas na realidade é uma parceria do bem, um abuso do bem para a casa, né? Eu só tenho que te parabenizar por tudo, parabenizar pela disposição e depois eu vou entrar num, em uma, algumas situações aqui bem pontuais que eu acho que nós precisamos melhorar. Quero também agradecer aqui, em conjunto, né? Além... A Regina, está aqui o Celso Barros, presidente. Obrigado pela oportunidade. A Regina, a gente sempre fez esse carinho conosco, né? Muito obrigado por tudo. O Celso está tudo na casa de vocês, né? Na verdade, vocês que comandam aqui, esse momento nós estamos utilizando. E faço questão também que vocês possam estar utilizando o Parlamento Estadual, a Assembleia Legislativa, do Celso. Com certeza, a Regina sempre também foi tão carinhosa conosco. Palavras. Bacana, eu tenho certeza que isso é muito importante para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Eu que tenho esse amor, que é grande para a Garça, que com certeza a gente vai estar contribuindo. Mas agradecer também ao nosso cerimonial Bergamo, obrigado por tudo, ao nosso secretário de turismo, também com é essa disposição das primeiras minhas. Quando eu não um futebol aqui em os antes da eleição, os primeiros aqui receber, você sabia disso? Já nos lá de uma forma extremamente carinhosa. Maurício também, viu, Maurício? Agradecer a você também, principalmente naquela tua vida, a seu consenso. Eu recebo também sempre alguns mensagens do Maurício, estamos lindo, mensagens de, de ânimo, de disposição. Então a gente sabe que uma com competência de é secretariado, que nós é da melhor forma possível né? ajudar o município, ao Reinaldo, o coordenador de esportes que com certeza é importante também, é uma área que a gente tem de história. É, agradecer, antes de chegar o Arthur e né, a Melissa, agradecer ao Gaúcho, o Zan, o Hudson Mandriguinho, o Fubá, o Cobra, o Wilton, Reinaldo de Janeiro, o Luciano, o professor, o Nel, Nelson, né? Esse Nelson está aqui. Mas a todos vocês, que é dois, se eu não falei o nome de alguém, mas em especial também, agradecer ao Arthur e a Melissa porque tiveram esse carinho conosco, que eu sempre coloco também, é, quando você tem um filho que retorna à terra depois de se preparar e valorizar a sua terra, isso é muito importante. né, E além disso, você trouxe um companheira de fora, né? Fortalecer o município. Então é importante a gente ver esse carinho, Guarantes, me perdoem, Guarantes, me perdoe. Passamos de volta para o Arante, Mas, nosso criador. Eu já... Eu já em assessoria? Clebão. Clebão, né? Clebão, pelo amor de Deus também. Clebão você esteve conosco aqui, com né? um carinho. Então, quando a gente pega um Arthur, que vem trabalhando, dedicando, e você pegar um profissional, um profissional liberal da área, que seja da medicina, da odontologia, qualquer área, mas que vai para fora, tem as dificuldades, vem, se especializa e dá valor, já é muito importante. Aí quando você pega um jovem que já tem essa capacidade E se coloca a, na vida pública Isso é mais forte ainda Porque a vida pública é muito difícil Os ônibus são muito caros As dificuldades são imensas E falar que é ser político hoje É uma imagem Que eu falo para vocês É uma imagem que eu não sei se é positiva Na né, inicial é Infelizmente com a sociedade tá descrente com os políticos mas quando a gente vê pessoas também do bem, uma nova geração vindo, eu tenho certeza que a gente vai conquistar novos espaços e tentar melhorar a imagem da política. Estou no meu primeiro mandato, mas independente disso, eu fui secretário de Estado de novo, ocupei diretorias importantes, entendi como é que funciona, além de ser advogado, fui assessor da Casa Civil, militei politicamente, desde o meu início de, de acadêmico, de direito, Vamos nome tudo todo e sempre tive esse amor muito grande para a casa. mas é importante estabelecer aqui, Nelson né? e aqui o Perdão, o Maurício e aos vereadores a todos vocês a é essa emenda foi no dia que eu tive aqui eu falei, vou mandar um emenda individual quem leu o Popular do Mírio? quem leu o Popular do Mírio aqui? alguém leu o Jornal Popular do Mírio? Jornal Popular do Mírio? não chega aqui o Popular não é muito popular. Então o jornal e lá veio a fotinha de cada deputado. O que ele pôs em shows e o que não pôs em shows. Eu fui o último, porque eu coloquei as minhas emendas individuais. Essa é uma emenda não vai conta, não. As emendas individuais eu coloquei, não é emendas em shows. Eu fiz uma opção diferente. Eu fiz a opção de colocar aos municípios. Só minhas foram 30 ambulâncias. Gastei praticamente mais de um milhão e meio de ambulâncias e o restante são repasses em aparelhos de ultrassom, em caminhões, vans, que eu sei que vendo e emendas do parlamentar. Então, essa é uma ambulância que eu vim aqui na última vez, fiz alguns compromissos aqui com vocês, falei que estava mandando essa ambulância, tá? essa ambulância era para vir até anteriormente, mas eu falei, Marco, eu falei, não. É, nós vamos lá é, fazer baliza, largar esse Bom Jardim. Foi no dia daquele acidente do ônibus que infelizmente ocorreu e foi no dia que teve o problema da decisão do baré E a Tio... Como a Tio tinha que programado eu estava um na festa. E aqui eu peço perdão de não estar tá aqui o dia o porque nós estávamos na festa, da assim, não tinha como eu sair, aquele né, compromisso que já estava marcado há muito tempo, junto com o prefeito Guimarães. Mas... Só reafirmando, foi aquele dia, aquela vinda ali. Então nós temos que aproveitar essa outra vinda nossa aqui para que nós possamos estar ajudando o município. Eu, além disso, tive no um tribunal de justiça. Tanto é que o próprio presidente, ó, é, a tem que E eu não eu falei, então não deixa ele de embora não. Porque o medo é que a hoje é hoje, o magistrado é faltar. Mas a luta do judiciário, foi uma educação sua, para nós podermos estar brigando no município, as dedicações individuais, e aqui eu quero parabenizar, e pedir uma salva de pau para o Luizinho, gente, salva de pau para o Luizinho, eu pedi uma gente, a eu pedi graça de para a Grácia, para a região do Vale, aqui, do Paraguai, essa aproximação, que é muito forte. Então a gente sabe esse amor que ele tem, e cada a gente criou esse amor também pela região, principalmente pela dedicação do Luizinho pela sua história que, então, a gente fortalece. E hoje, aqui, eu falo aos secretários que estão aqui, eu falo com muita satisfação, perdão, Maurício, aos nossos coordenadores esporte, à Câmara, a vocês que compõem o governo, a responsabilidade está de estar usando mais o gabinete. O gabinete sempre ficou muito aberto a todos vocês. Aberto não só no ambulância que o Estado trazendo, mas em todos os programas de, de governo que nós possamos ter. Eu não estou me enganando pelo processo não, mas hoje, dentro da estrutura governamental, o povo sapotados é tem uma respeitabilidade que nós criamos. Eu sou praticamente, eu sou líder do meu partido, mas eu sou um dos líderes do governo da Assembleia. Todas as matérias importantes passam por nós. Não tem um secretário hoje dentro do governo que não vai querer atender o caso, ele vai querer atender o caso, o caso é indefendeu na tribuna hoje tem um respeito muito forte do governador pelas dificuldades que nós passamos e pela minha que eu correspondia ao governo quando entramos. Então hoje o governo tem necessidade te um pouquinho também. E ela tem que ser explorada para o município de Alagaz, ela tem que ser buscada por vocês. Então, a partir do momento que nós não temos que, por exemplo, nós temos que saber respeitar a ideologia, o pensamento, de cada um vocês vão ter eleição em 2016. Até o trabalho é executar, eu falei muito isso para todos que estiveram comigo. O momento é tentar construir uma radácia melhor. Mas cada um respeitando o seu espaço, o seu momento. Eu nunca fiz compromisso com o Aurélio ou não. o é Aurélio tem a vida dele, tem um candidato dele, mas que dê oportunidade, não, da mesma forma que eu vi um padrão aqui dele, mas para pode a poder explorar para fazer um bom governo. Eu quero estar andando com o Aurélio, muitas vezes, com o município ser é positivo. Conversando no anjeado, conversando numa saúde, como foi colocado pelas dificuldades que teve lá andando com ele nessa segurança com Joaquim, não só pelo banco de horas, mas como a uma oportunidade de ajudar ajudando o município, principalmente naqueles momentos mais importantes, a gente sabe a tradição de uma temporada, o número de efetivos marco faz parte da ação do parlamentar. E até hoje eu não fui explorado em relação a isso, Viu, né? Maurício? Você, como chefe de parceiro, tem que ser explorado, estou aqui e olha, é difícil isso, é o deputado que é está pedindo, não é, o prefeito normalmente o prefeito que pega o deputado que é o que você está me oferecendo hoje, graças a Deus tem um trabalho incisivo em vários lugares houve, parece um, um jornal aqui, quem é Tadis Barreto para poder, esse plano canto, o tá caminhando com ele eu, graças a Deus, Tadis Barreto eu, apesar da a minha na verdade, eu sou um pouquinho mais novo que você. Eu, eu tenho que falar Eu falei, né? Mas nós temos uma história de esforço, eu sou filho de magistrados, eu sou também, esposa procuradora da República, eu tenho uma dedicação muito forte é, dentro da atuação do estado de Goiás, minha origem mesmo, eu nasci em Capurana, mas eu tenho uma concentração maior dentro de Goiânia que ali eu fui criado, eu me formei ali, ó. mas eu sempre dediquei a todo o Estado com o maior carinho, essa região do Vale, por exemplo, tem vários prefeitos que estão caminhando conosco, com a forma incisiva, desde lá da Greia de, de, de, de Nova Carichás, descendo a Daniel de Matarixã, até aqui a, ao prefeito de com a forma muito carinhosa. Então a gente tem aí um grupo que tem um, um objetivo político, falo tranquilamente para vocês. A minha eleição, também mim escutar, vai ser essa. quando outra eleição para atual. Oh, o atual, O Estado vai virar algo maior, o vai buscar esse espaço. Eu acho que minha comissão com dois mandatos é suficiente. Aí é outra geração que tem que vir. Aí eu sei se tem que brigar e a gente vai respaldar e ajudar. Mas fazendo tudo muito transparente, sim. fazendo tudo muito, muito, muito tranquilo. Eu acho que é assim que a gente busca manter os princípios de formação. Eu agradeço muito meu princípio estão. Dado para o papai, minha mãe, mas principalmente também de atuar em forma excessiva. Eu faço política com muito prazer, engenho com muito prazer. Eu tenho orgulho de ser político. Eu tenho orgulho de estar andando no estado de Goiás, levando a minha bandeira. Eu sou municipalista, como é importante. Aí a gente sabe o que é uma ambulância. Mas uma ambulância vai ser positiva para tá cá. Eu poderia dar, dar muito mais. Não, dei, porque muitas vezes não fui cobrado. Não dei porque não fui votar, Mas estou novamente aqui, entregando ela, fazendo um compromisso. Na próxima vez que eu possa estar também, que eu possa estar dando uh, benefício para o município. As emendas desse ano estão poucas, elas praticamente acabaram. Mas iniciando o ano que vem, nós possamos também estar tá contribuindo. Agradecer ao Geraldinho, que hoje veio substituindo a Carlinhos, Mas ele já estava aqui também. Muito obrigado, Geraldinho. Geraldinho da Polícia Civil, nos acompanha. Então, ele é do meu gabinete, meu amigo, meu irmão. Então, o que, que é o objetivo? Não acho é que está do seu voto. Quero. eleição é essa. Pode. Bom, não, não é, cara? Ninguém Entre vocês, eu acho que não pode, porque um, o um projeto político, aí vocês têm que unir. Tem uma coisa mais importante que qualquer projeto individual: é o um projeto nariz. Esse tem que ser o um projeto maior. Esse é o um projeto maior. A cidade tem que melhorar. A cidade tem que crescer. Verdade. É, a cidade tem que... Ir, as pessoas que estão em Paris, Não se respeitando, talvez, a administração do ex-prefeito... É é mas, assim, com muita dificuldade, uma gestão com bem abaixo do, do objetivo de Aracasa. Então, nós temos que estar caminhando no objetivo para que possamos saber melhor. Fazer polícia por bem, é por isso, a política que dá satisfação para todos nós. Então, eu quero aqui agradecer, viu, Arthur, você, que conquistou a sua gente também. Tem o no nosso grupo, jovem, dinâmico, bem casado, isso é importante. Né? Obrigado, por por estar aqui, família, estar tá junto. Mas nós estamos construindo um projeto. Eu discuto a eleição hoje que vem, juntamente com o governo é importante. Tem um carinho, o governador, hoje, faz um tanto que é importante o governo. O que foi, governador? Você está meio nervoso aí? Não, presta atenção aqui, governo. Presta aqui. O vereador Marconi, eu falo, com muita dificuldade, pegou o Estado com folha de pagamento em atraso. Teve problemas demais, teve os problemas políticos que aconteceram. Conseguiu superar isso. E é importante, que o governo não faz a oposição ao governo. É importante oferecer o máximo possível que o governo possa oferecer. O máximo possível. Isso é fundamental. Se hoje Goiás é transformar em sua área de infraestrutura, a pavimentação asfáltica, são mais de 60 pavimentações de asfálticas novas, são mais de 5 mil quilômetros reconstruídos, isso é importante mais a infraestrutura, vários projetos importantes da saúde, hoje nós estamos lá com o Hugo 2, a saída de umas praticamente, as paredes foram levantadas e também o Rio Azul. A gente tem que mostrar força e dedicação. Se esse conjunto para tá cá, o governo tem que ajudar também. E a gente é bom cobrar de governo. Se a gente só luta por ele, eu quero lutar por ela gastar junto ao governo. Então eu quero aqui reafirmar essa parceria, essa disposição. Hoje é com essa emenda individual do deputado que eu tenho direito Está claro nisso. Então depois a gente é, que é um não, lógico o governo que quando através de mídia parlamentar. É, ele, aí você emenda parlamentar, não, ele falou para mim, tinha uma lei, mas eu Meu companheiro, que ele sabe o que nós fizemos e fiz com muito orgulho, muito orgulho, e quero cada vez mais fazer com muito orgulho para casa. Não que seja aqui, não, independente é, de siga partidária, independente de grupo que vai estar ajudando conosco. E nós temos uma estrutura, uma comissão Lise, que está aqui que a gente pode ajudar no ano que vem. O que, que é a necessidade? Tem a necessidade que o Taz pode ajudar individualmente com essa mudança que é a A gente pode colar no sistema, Luizinho, para ajudar. E tem também, e eu quero aqui ser incisivo, utilizem o deputado Taz Faedo. Utilizem não deixe de utilizar, é importante para o município. Não é importante para uma pessoa não, é para o um município. Independente disso, as pessoas vão entender que vão ajudando. Não quer dizer que amanhã vai estar meu tempo. já por mais que conversado isso. Presidente, você pode estar falando que o disse São Paulo? Por favor, fale isso para ele. As portas estão abertas. Meu gabinete está aberto. Faço isso com um o prazer e com um bom carinho. Sou deputado do estado inteiro. Eu não sou deputado somente aonde que eu represento, não é votado, não. Sou deputado do estado de Goiás, que tá aqui pedindo para vocês, explorem o Tales, veem o que precisa e caminha. Dele. Desculpa, eu sei o mas... Eu tenho certeza que nós vamos fazer uma ameaça melhor. Quero estar contribuindo. Nós vamos construir uma história. Quero construir uma história. A minha dedicação o meu esforço, Sobre a vontade de Deus. Que Deus vai nos abençoando, nos iluminando, nos orientando. Mas nós vamos construir uma história. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Uma história bonita e do bem. Não é do mal, não é do bem. para ajudar. A ver quem, ajudar quem precisa Buscar para quem precisa Entendeu? Aqui não tem a renda Depois eu vou ver alguns passos Tem algumas coisas individuais que eu posso estar ajudando também Eu quero estar dedicando a vocês Assistente social Montei um escritório em Goiânia Que eu tenho 10 pessoas 10 Fazendo saúde social 10 é três veículos buscando seja rodoviário, rodoviar, leva assistência, marca, faz exame, faz cirurgia, busca, utiliza o gabinete, é de vocês. Luizinho tem dia que é doidinho, mas nós somos quase dez pessoas. Não é nem assembleia, não. Eu tenho uma casa bem próximo do centro, disposição, para estar ajudando quem precisa. E quem usa o sistema de saúde quem usa a, a saúde pública, o que precisa? Ninguém isso, né? Sem precisar, porque não tem um plano, tem algumas dificuldades, mesmo as outras ações. Quero aqui colocar para a o trabalho social que nós estamos fazendo, um trabalho diferenciado, onde todas têm um carinho, viu, gente Utilize ela também. A tem uma irmã que dentro dessa casa só para o ponto de entender vocês. Então é esse carinho que eu quero e que eu recebo. Engraçado, esse grupo que vai lá, os que sempre estão conosco, eles são muito carinhosos conosco. Mas é importante que o Poder Executivo possa estar próximo também, porque tem ações que precisam muito da ação. Até essa ambulância, se ele não fosse lá, se ele não quisesse, lá tiver alguns casos, o prefeito fica é enciumado e não consegue, não conseguimos fazer. Entendeu? Então, para quem fala que quem é o deputado Dallas de Barreto, com certeza ele vai ouvir muito mais a partir do ano de se Deus quiser. Muito obrigado.